Simple, o maior jogador de CSGO do momento Tava usando no Major de 2021 Em Stockholm Home Uma faca Nômade, né? Uma Nômade Blue Gem. E como resultado, todas as facas nômades acabaram subindo muito de preço Principalmente durante o final do ano de 2021 O que muitos chamaram de O efeito Simple O melhor jogador do mundo Vencedor de Major e MVP Basicamente tem uma influência gigantesca no cenário do CSGO E o fato dele estar tá usando uma faca Nômade Acabou fazendo com que praticamente todas as skins Dessa faca valorizassem demais e agora em 2022 começaram a cair os preços dessas facas. E agora no Major de 2022 o Simple tá usando facas diferentes. Parem, parem. um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Uou. Boa! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Tem uma Blue gem no inventário dele, que é uma Estileto. Confesso que não é uma faca tão bonita quanto a Nomad. E o Simple também tá usando outra faca, que é uma Ursus Crimson Web Factory New star trek com o menor float do mundo. E a Navi tem grandes chances de levar novamente esse Major, assim como o Simple ser MVP. Então vamos analisar aqui já diretamente o preço das facas Estileto. Já que o Simple tá usando essa daqui, provavelmente as outras Estiletos também devem estar tá subindo de preço. Já que o que seria mais próximo, assim, de uma Blue gem seria uma Blue Steel, né, uma faca mais acessível E olha só, galera, aqui na Steam Olha como que o preço dessa faca tem subido Demais, se a gente pega dezembro Do ano passado, uma estileta Blue Steel Testada em campo, como essa, tava custando Na Steam 600 reais, e agora Ela tá custando aproximadamente mil reais É muito provavelmente que as facas de estileto Continuem subindo de preço, com esse boost Que o Simple deu pra faca Toda essa visibilidade, gerada aí Pelo maior jogador de todos os tempos Jogando com uma faca, faz com que muitos colecionadores de skins acabam querendo investir nessas facas também. A estileto já tá há 45 dias no inventário do Simple, então o mundo inteiro já sabe dessa faca. E se a gente analisar também a estileto Vanilla, que não tem skin, né? É apenas a faca. Olha só como é que essa faca já tava subindo muito de preço antes do Simple pegar ela pro inventário dele. Mas observa só a subida gigantesca que começou a acontecer aqui no gráfico depois do Simple começar a jogar com a estileto Blue Gem dele. E galera, o mesmo tá acontecendo com a Ursus. O efeito Simple é real. Apesar do Simple só ter recebido essa faca alguns dias antes do May, já tinha muita gente que tava de olho no inventário do Simple e vamos dar uma olhada rápida aqui nos preços das Ursus Nipes, vamos ver se valorizou também. Começando com uma Ursus Crimson Web, porém não está Shrek e também não Factor New, essa daqui é a Field Tested. A gente tinha essa faca no dia 1 de janeiro custando R$ 1.168 reais, e olha só essa subidinha aqui no mercado logo depois que o Simple pegou, galera. A faca já subiu para R$ 1.700, reais, cara. Temos uma valorização semelhante aqui também na Ursus Vanilla. Cara, o efeito Simple é muito forte. No comecinho do quando você conseguia uma faca dessa por mil reais. Agora os preços já estão variando entre mil e cem, mil reais também. Pelo menos uns 10% de valorização. Mas assim, esse é um caso específico, né? Ursos Vanilla. Se a gente for analisar na imagem geral, assim, cara, todas as ursos estão subindo pelo menos um pouquinho de preço. Olhando o gráfico aqui do mercado chinês. Esse aqui foi exatamente o dia que o Simpo pegou a faca. Olha como que o preço deu uma subida gigantesca. Então se eu tivesse que apostar pro futuro, cara, provavelmente essas facas vão subir muito de preço. Se você tem uma Ursus, vale a pena você segurar até o fim do Major, porque é fato que se o Simple for campeão novamente, ele vai ser um ídolo gigantesco do cenário do CS. Com certeza vão considerar ele o player mais aclamado do mundo. E, realmente, ele tem uma força no mercado de skins que eu achei que ele não tinha, galera. Mas, realmente, o cara é o homem. E aí, você acredita ou não nesse efeito Simple? Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha a respeito disso. Será que um pra player sozinho consegue ter tanta autoridade, assim, na cena do Counter-Strike? E tanta influência, né? Pra praticamente manipular o mercado. De skin, sozinho Eu sou o Luigi e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Não esquece de deixar um like, um abraço pra você Falou